Meus amigos, minhas amigas, estou aqui, gente, no sertão cearense. Vou mostrar para vocês agora como se tira leite de vaca. Vou mostrar para vocês também como se armazena o leite. Primeiramente, ó, aqui na porteira tem um a campainha um Chucai Para a gente avisar que tá chegando. Quando a gente abrir, eles estão lá no curral. Se alguém aqui chegar, abrir a cancela, ó, já vai avisar. Ó. Aqui é o tanque de resfriamento. O, nasce, o legal aqui é o nascer do sol, gente. Olha só, ele põe aqui o bezerro pra mamar um pouquinho, certo? E essa, essa mama, de, de, de, de, ele serve pra soltar o leite? Como é que é? É, pra apojar. Olha, chama-se apojar, ó. O apojamento, ele, ele serve para amaciar, a vaca soltar, liberar o leite. Ele tira o leite, deixa o é Um litro para ele, né? É mais ou menos. Tá? Aí ele vai tirar esse leite e depois ele deixa mais ou menos um litro de leite ah, pro bezerro. para o bezerro permanecer assim, ó. Esse bezerro aqui tem uns três meses. Olha só deixa assim uma, uma laçada ali e uma, uma pontinha de corda sobrando, se caso a vaca se mexer e for preciso e for preciso rapidamente soltar o bezerro, é só puxar a pontinha daquela corda que o bezerro estará solto aqui ó, ó o rapaz aqui ordenhando a vaca aqui manualmente gente aí, ó. esse aqui é bom também ó, olha só Essa vaca, quanto litro dá essa vaca, é? Uns 10? 10 a 12. 10 a 12, né? A vaca, gente, vai de conforme a ração. Enquanto mais ração come, né? Mais leite ela dá. Essas aqui são bem tratadinhas. 10 a 12 litros de leite é uma boa vaca. Olha só, gente. Aqui, esse, esse tanque aqui, o rapaz vai abrir aqui. Mostrar para nós como é que funciona ele lá dentro. Isso aqui vem. a pessoa colocar essa peneira aqui, né? Para coar. para não precisar abrir ele. Uhum. Aí aqui dentro é o sistema de resfriamento, né? Resfriamento. Aí o que é que acontece? Esse leite aqui, ele... Aqui um, é um tipo que um, um motorzinho para girar dentro, né? É um motor. É. Para quê? Para que ele não venha congelar, né? Só resfriar. Só mas... resfriar. E ele não congela é, é, Esse, esse ciclo que ele vai dentro É para o, o leite não parar Não parar ele não congela ah. Se ele parar o motor congela ele né? uh -huh. Aí de dez, ele passa 10 minutos parado E dois rodando hum, Legal, muito bom Então tá beleza Então gente, é assim ali Ele já mostrou a, Ali é a peneira que eles põem Gente, aqui é tudo simples Mas tudo bem organizado Tudo limpinho, cada coisa no seu lugar Aqui olha só a vaca está tendo aqui uma soneca, então você pode chegar aqui, ó usar ela E cada da vaca dessa ter nome Oi, tem o um nome ela? Toda tem o um nome Como é o nome dessa aqui? Camila Camila? Ó, é oh. Camilinha, vem Camila Vem cá Camila, vem Camila, vem, vem Camila, vem Camila, vem Camila, vem Camila, vem Camila, olha a Camila tendo aqui, ó Olha só gente, que legal, o banquinho dele tem só uma perna para não ficar em falso, olha. Ó, esse, esse equilíbrio aqui, ó e já é amarrado na cintura, para ele não ter o trabalho de estar tá carregando o banquinho, quando eles vai, o banquinho só é retirado quando termina, a ordenha aqui, que é manual, certo? Eu chamo ordenha porque, olha só. Falei, as vacas estão todas amarradas, ó. cada uma nas suas cocheiras. Olha só, gente, isso aqui é farelo de milho, esse aqui é o farelo de trigo, isso aqui é a casca do trigo, hein? sabe aquele pãozinho que a gente come? O, a, o miolinho do trigo vai fazer o pãozinho, e a casca pulgada. Isso aqui gente é o resíduo. Ó. Ele é feito do caroço do. Ele é feito aqui, ó. Do caroço do algodão. Ó. Isso é muito bom. O melhor alimento que tem gado é esse aqui, ó. Olha só, acabaram de comer. Nós vamos viajando aí. Ó. Ah, vamos lá. Ver onde fica o local da pastagem. Olha só, então aqui é chamado pisoteio, né? Então aqui tem um quadrado. Ontem aquele que está lá mais aparado, elas comeram, até meio-dia ela vai ficar num quadrado desse aqui, ó. Ok? Aí a tarde muda. Olha só, esse aqui foi onde elas ficaram ontem, certo? Bom, então, meus amigos, ficamos por aqui. Não esqueça o seu like aí. Fui, tchau, tchau. Se inscreve no canal, hein.